Saluton, boa noite, boa noite. Me estas Cícero Soares, El Salvador, Bahia, Brasil. Me parto prendas de lá estraro de Bahia Esperança, Sotinho. Me turgaspre instruado. Caiam de longe, me instruas, me comentes, instrui lá o time todo. Caiam de longe. Carro de oni. Mi, cai Isabel, e montre experimenton que unifares instruante per rete. Salutam, mi estas Isabel, miludias em Salvador, é. Barril, Brasilo, me estas instruestino. Sed mi tamenê instruas esperanton Mi estas um elá estrará no barria esperanto a sorte seu anco que quero caimi. Organizez minha unha virtual esperança curso em du 2012. Do, fiz-me tudo por reta Esperanto cursos. Este é o raporto primia experimento. Que ele instrui per ecrã. E então este é minha unha demanda, este é meu desafio. Isso yes. Sim. Lai deu virtual virtuala curso de esperanto a Pérez pro la coronavirusa pandemia. Char Nene Povis ravi pro paín clássoin. Kaini Davis organize iu iagoin de la Associaçio baiana de esperanto oferti virtual um curso nestes dia de fio. Uno ella é plegranda e mal facile ajoi, em distantes a ler nado estas es la facto que la ler nanto mal facile concentrigas preclaso desse a propa remo. Claso e devas esti alugai, cani devis captil latenton por inter sigitium, ni havis. Nenian ideon piquia estos nia publico do um, launuago estes define la virtual a plataforma caitia mi subscribes contracton com google porque ni ravo la eblon registres la classe poste ni prepares la ligiloi. Cai desconigis ao au WhatsApp grupo Grupoi, cai ali a ribedoi. Pli ou senti homoi a lides. Multai homoi redistridis el diversai urboi, cai ankou el alia ilandoi. Poste e defineis la materialon Ni usos rectam metodum. Me penses pretio. Que é fácil para o então, eu por la lernanto. Sei que vi lá classe e cai, exerço e cai, estude sole. Que quero, comente fotocopie, la página de dela libro. me organizes la classe, sendes Rich Poston registre tilin por la virtual a chambro. Cai, prepare lá este listo. Aí do é, existas tia que o in Isabel Montes pre cursos e perreta, né? É exemplo. Essas são é que há problemas que o in ne alfronte. Exemplo, mas simila qualito de lari e de lariernato. Que ele lernato é se que reta reita em cursos per post telefone. Ali e Ravas eh, concutiram. Sede que ele cai, ele e Ravas mal retaliram. É, lá bona. Lá leciono lá. Aliro falas subite. Caidou, mala né? Caidou. Eh, Nitian ni Ravas tinha um problema. <coughs> Nedeves al fronte tinha. Ali é problema estas pri esprit eh, maleblo. Alcuna respondeu. Por dialogo. Charviri, marcas que Isabel dires, que devas fare recta em curso. Também existem mais similai recta em eh, curso. Essas recta curso, recta curso. Nia recta curso, devus, devas este, eh, é, memlerna. Char, neblas ne kuna respondado, sabe que é o método T, método. Dom todo o tempo, tempon me faras demanda não cair lá ler não te respondas cair te lhe pro sabe por o é eh, algo la leciono devas existir devas crer e toson boa anet toson do sur base detio me eleites la metodon eh, free curso não mata la nature metodo me Mi pensas me necessias chover am conas din <coughs> Ser lá na todo esse curso, creita, sur base de laideu e de Rausi, que o dobravô rodou Rausi, eh, ele lá la... pacinta e ver vere antopacinta e articento. Li esses lingue instruisto, Kyle li Raves, treinta e essa ideu, li creis metodo, por instruir la latina, Kyle la greca, Lau la Lideu e de la mese pouca instruado de língvoi, char em que o tempo oni uses recta metódon, recte la textoí, tamen oni same instruis kai gramaticon, do sur base de tio ideuí, li creis materialon é eh, passo por passo recte en la greca ou recte en la latina. Me estudas em linguagem, que o Raus interessa, povo sende a minha mensagem, me povo help e ilen. Pretil e metodo de Raus. do existem esses dois rumos que eu e os por si, la deu de Raus. Um, ele e é esses Lorenz Friis, esses Esperantisto, Dana, ele lá, o Nue Tempo de Esperanto. Kaylin é Crys Courson por esperanto. Sabe que o tio ali o Hans Orberg, São Tempulo, de Lorenz creis Courson por la latina. La curso é creitan de Hans Orberg. É... Tio e lernanto e non tem pai de latina. Muita e lernanto de la latina. De é, é, usas. Essas é latina per se illustrata E ravas titie exemplarum de di. latina per se illustrata de essas três trebela, trebone ilustrita, caitila pluca, e ravas multa materialum, material de essas três sucessas curso num tempo. É, em 1906 dec A 1900 1903 dec 1 onin é certas Lawrence Fries anco creis materialon laula samai principio de Rouse egala al tio de Hans Orberg vere ministias qui é ebil faristian launua cha existas mal simila in forma kai la que qion Lawrence é creis que né? é, é o danans speranto forlag que esses dana esperanto eldoneio de funções de tridec ok gis sept de knau de la pacinta y artcento entendeu né eh dodinpro exista caiesas mafatsile trove materialon eh rilate no que é esta stil idelei disse que vai lá inducta no método mes que que exista do maneiro e pense aorezone essas inducto cai deducto deducto essas de lá generala lá a lá de talo cai inducto essa lá contra o avoio de lá de talo e a lá generala e deu do inducta método essas tio que vi foi de donas em exemplo de frase multa em é, Situação, mas similem, cai el tio e situações, el tio e frase, e ele mesmo crias la generalan regulam. Tio, essas aí deu, inducta metodo. Dola tutta texto, essas inesperanto, pro tio, anidiras que dizes recta metodo, char nenesis eh, nacia lingo, por Jean Lerni. Cai la metodo estas. É bom, é, e a ler, a ideia é bonito construir, Ele el fraso e simpler e liras al pli mal simpler frase cai lá lernanto, começas leg, lá e deu esse estilo, que é um Pensas, uh, per, tio, que oni sucesso leg. Pensas per ti frase Europa estas é continento. Do de Europa esse é continento, cai do. Américo esses continentes, Anca o Américo esses continentes, so caidoni, pensas por lá vorto essas para Américo No tio e nova vorto essas é de contexto so do la contexto que elas comprene la a ideon. Nenets so essas vortaro que ele me diris existes muita ilustrágio e cai modifoi de a sama frase porque oni havo tio em em por induc-ta método, que lê, ler, porque, porque é a única por compreende que o ilegas, ne devas reli e então, fig, ne devas la tio que la chefa locomotivo de la um curso estas la legado, onde devas bone, do devas posture de la lernanton, que ele bone ele parolo Cae existas exerci. La cursu essas tia de que essas tio é materialo é de estas ele terpita compreensibile ne plu existas misocceses exempleron en biblioteca de Brasília Esperanto Ligo cai ni fotocopiirgin por use por la cursu. Chiu Isabel ao tudo me esqueci um ou não ligo bone é ney davis do também prenitiu no material não cai fari um adaptam a lalrito tio né adaptam a lalrito lá la interpreta formato postulas classes dinâmica em cai objetiva em tio porque lá Ne ligar de lá la finfine lá instruto con cuos com ali é é então, e canal que o ipovas de la focus delaleranto que eu televidilo cai pos telefono do ni bezones fare e o adapto o diapositivo e estes usatai em virtual em classe que quero, tia alportes popular em Canzonui. Analises lá, cantou texton, cai sequve, tio e povis de encante. Por livre interreta classon, nibezonas e o e equipagem, notebook, cai Red cameral. Eblas, anco, instrui interrete per poste telefone também eble malfacile exploros que o irremedo e que la interreta ofertas que o eu sandato de lum lumbiu do e cae filme do e ele é que tanto e lá talgano equipajam de pouvas que valiton denia transdono que de esto que é o leble playbona Grava consigo, estas tiam um texto, lá anta ou, comente-se la clássico, tu né? Google Meet estes usata, por viva eu sendo. Estas iloíquias e, e povas help em lá eu sendo. Que eu xande lá aranjon. Tio que vivido lá ali em parto prenato e crano registre, ative os subtexto em, ausculta e por via post-telefono ou plu. Tio que o tio tio instrua a plataforma e disponigas multa o remédio Exploram ele. Conseleto um estas indique que estudento e mal-chato chato sia microfono. Ali é povoas ocasi trouabrou de um lá transdono. Gravas que lá equipage o detiu e que o instruos la classe devas este bom que valita do lá transdono fuxios perfectei. Hum. Sim, yes, sim. Yes. Do que o I afero e técnicai, ilin eh, zorgis Isabel mesmo, mem, chune? Que si, irisal eh, Google Meet, que tira pro que dóni, né? Explores pela íblou? Né, né? Bezonas multon veri. Se viragas mínimo man eh, plataforma, sabe que ir Google Meet a oulier? estos é, é facil e usar lá curso materialo existia que um me apresentas não é, capítulo texto que eu me fotocopie ele ele que o materialo né me eh, de din hai podo fo igis din kai nisendis ler nanto e tinha vividas ela visagion de estas <coughs> textos, recta textos, que a gente birde. Uh, estas birde, antes de la texto, me mostro que vi, de que de estas de ter de ter de estas eh, <laughs> lá foto esse é mais moderno é eh, cai ainda o este lá texto palavras frias sovietunio cai teríamos que de antão de antão falo de Lamuro né eh? estas lá a história de lá família Hansen yes yes la família Hansen cai cai dois lá eh, texto palavras frias lacnabino lacnabo lacato cai teríamos Apoderando de vividas que estas que ele indica para a gramática, né, e nesse viro virino que nabo que nabino senhor e senhorino tá, marcas que tio em esperanto, né? Do de em latino de la leciono de ravas exerção que o eh, chefe estas completiga e Lá, Lernanto, devas completig la texto, lá, lá, listo, de la nova e vortoi, que um la autoro surmetas rande de la adjo. Do mini prenis, ti um modelo, ti um exerção, de estas é grava, ni fotocopis, gin, bitigs, gin, cai é, sur surdo doc, doc surdo kids event né? de prêmios la material word la la eh text para word kaini eh usidim por re rescribe tion kaini disponíveis tion ala la lernanta porque ire povo pro prascribile propria mane escreve la a fera char é, de essas uno ele lá, de e de bom instruado, que eu escribas que ligas. yes Escribado, essas é grave, né, Isabel? E é. não é tanto e falo os e caem sem desalunir. yes. ni é, tio, em tio tá, eu posso me mostrar sim ni é, é, ni é, é, correktis, o latexto, o la, la, la exerção, tchau né? Ser que ele ele é de ser desanliper que nem mesmo correto. Do entio lecciono essas clariga lecciono do meu faristiano portugali que o estas eh, pre la gramaticájoi que o em iri trovos que o iri leigos o latexto, o la capítulo texto, o la o formato, tchau di essas o la base o dela curso também, dom tridec minuto e ni clarigis eh, pretiu e gramaticagem. Ancau. Ah, aqui tinha esse exemplo, exemplo de teu de clarigo. Me faris tio, lá o PowerPoint, lumbido de PowerPoint. Me prendes lá gramaticagem, de tio lecciono, caminharangues porque eh, diz algo que ele basa por minha clarigo. No que el, Isabel diriz, não tinha os não né? Que é tio, char generale, lalernanto, e nem passe prior do de que minuto e concentrata de essas eh, lá, maximum do de que 20 minutos do posto lá, conectado de lá, de lá, exerço, né? Para espaço. Cantes canzonon, me lá la, la gramaticaljoin de la canzonon, ludas guitaron, cai de cantas coni, cantas nebras canti, cantas eh, também com la microfono e mal chaltitae. Cai e enniiras ali a, lia, a lia parto de la curso. Tamen tiui ege chatas canzononon, eh, la instruisto que o neusas canzononon ensia e é classe e ele marcou Bonegan, Bonegan Bonega não é imedio um, possui estas lá exerços e capítulo ao ah, deumopotro ah esse é que ali é material lá o Lua essas é lá audio music St John Thornton essas audágio onde não tem peiam é palavras para audio audio de la eh, registrio de la sono de la tuta capítulo, lá o monopólio formato. Do me fazer me leis, me registres, lá porque ele povo aos curti, que ele lá em ao stiras eh, laborem ao heimen, do povos aos curti da texto. Texto é diversa e ni usis alien textos, pri examen hof, pri esperanto, pri la cultura, esperantista general. Kaj la retaj exercoj kiu estas novajo kiun ni komencas eh, usi por la venonta curso vere ni en la pacinta ni faris unu, chöne Isabel? Unu, yes. unu grande, en la fino de la, de la kurso, ni faris unu kiu estas vaza. Resumo de latuta curso. Sede de nun, lhe faras uno exerço, vere li tria exerço, porque ele surclaco, per Google Form. Do os la leciono, liiras, caediras, la tri. Ali, estas, por completar la frase, estas fructo, tio, nomo, coloro, alia, tio, estas fructo, cai pro plo. Yes. Kayanko, uh, yes. Kayanko, ni sentes o filme da classe? Sim. Ah, yes, yes. eu mopo Eu a né? Não é que o não está disponível para sistema, o sistema é que ele não usa um material em minha classe, né? Deixa eu ver as palavras de Ian Pritio. Me dá o rigor. Me dá o do. Do. La função de la classe. Ni usas classe do foie semaine. Esses, um no cura classe do foie semaine. ne credas e cursoi um no foie semaine. Estas, todo tempo, inter, um no leciono caia ali, caia lernanto, Perdas lá interessam, ao perdas uh, lá memoram, pritiu, li forgueças. Yes, li forgueças, cai do, ni faris lá curso, do foi semain Mar de cajaldi, ao Lundo Caimir Credo, lá lá, lá, lá, lá, eblo. Cai ni uses de que della corso la corso haves kwindek la, eh, la tutta corso di un materiale kwindek eh, eh, lezione c'è di dien ha, eh, haves dek cayeron cai tio cayeron kwin lezione por la base corso ni comence ni pensi usi nur dek lezione tamen eh, suffice la tempo por dek kwin capitoli Cai de estas bonega material por base a curso. Ni do comente espercorectado de dela antal exército. Poste, ni presentes canzonon, cai tio e cantes, cai ancaulam mopotri, la registrado de la canzononon, ancaudin ni sendis alili. Cai poste, la clarigoi por la séptimo chapit capítulo, la clarivoi pri la capítulo quion ele eh, é legos reime post la inter la lecciona do la todo no materialon, tio se mae ne ni en Google Drive, tioi povis a, a lerir la materialon, kai ni é eh, organizes din lautagoi do tite dia dia esse estágo en a tio né Dia 1, Exerçou 1, Metodo Frizz adicionou 1, La Sólogo de la Exerçou 1, Manifesto de Praga, pre, texto sobre cultura esperantista, texto sobre Zamenhof, La Video, dia de la Tago 1, La Canzono de la 2, Tago, Clara Caiana, La Humopotri, cai, La Tutan materialon, ni disponigas, tio semainen. Um, Cai do, e lá resulta. É, de É, yes. então, em 2000 do DEC 1, me decide do repente lá experimentum. Doni fales do clássico, hein? Uno por Nova Ileira um base hein? curso. Cai ali a o que o infinis lá curso, em 2000 do DEC, da origa curso. Lá um. curso, estes em é relação a Itago e Mário do Cajal e Doni Ravis pliou sente que vindek eniro em por lá base a curso, inclusive exterlandanoi Doni decide sente a testilon ao tio e que o Ravis minimuman teston de sepde que vim pro centro e. Um, em 2020, var dek du mil do dec que vale de do homoi com atestilo estilo, completigues la basan curso um, em do mil do uno. que vale de que se finis la basan curso cai now finis la da origan curso em do mil do decuno do do. Esse estirca o nutrione de cento, ele cento que vende é, em escribidio, cerca o próximo cento que vende, cento que vende, é diplomídio, finis na curso, é cerca o um nutrione, que vá prior que vá de person, é, por ti o curso, do, ni consideras tion, ege sucessa, char generale, é de um tri-lingua e curso, e de um tri-lingua e curso, e pri-la-germana, pri-la-angla, pri la A classe é como em per declernato e caifenídeas, per du-tri maximum. É tio estas ordinari, precursor. Anco inesperado, tio é um tio, o caso. Caidou, me credas que di já foi bone cis, Cai ainda o protíoo me forgeses dizer que ní fariz la curso dum um ano monato cai du ano, Isabel? Do que um da que um data do esses o cerca o dek dú, choné? Dek dú yes. tagoe, yes. é, dek dú dek trit tagoe nia, nia curso do esses seis semai noy dum seis semai noy ní for lanças Lalernanton, antes o ele havas tempo forlá sinin. De estas, <risos> estratégia que eu me de Jair Salles, Rio de Janeiro. Lê, Lê, Lê. Que devas for sininho, antes ele deve forlá-se lá Lernanton, anta o ilha forlá-se sinin. Do la curso, essa semana, ser de estas, do foi semana, que é essas multas material, ele deve leg, leg, leg muito, já, de esta, lá de viso dela de é, curso, vivemos muito, e se nisso que se faz o tio que ele havas fruetson para o li, é, e tosso portio também li iam am havas bason por e que de tio etapo é, pove per ali e medo e per é, reto babil, babil chambra que tem plu comence. É, fari de ver a parola esperantista. É, Tietê, me montes lá diploma, me montes lá diploma que eu não vou ver a minha cara Lernando Juárez. Então, minha cara, me apresentado esses filmita, para o que estas viagens, que o mal help me viva no Também me espera que vi Ravis é, bonan, bonan presentado em Prenor. Cai, é, an, ancora Estas, Isabel, cai é, Alex, Alex. Que o Parto Prenor o Nuan Curson. Que o povo Helpete vim. Para eu, dubo mi laços. Mian Rita Dresson de Isabel Caialex e cai e se o no ele viravas dubon. Pri eu ai, pela curso. Vipovas é contacte. Minho boni e me corridas via na Isabel me danca. Zanca o boni de servida. Minha cara Rava Ravo Bonan finão de la uh, Reino Verso Reino Contigio, la virtuala Esperanto Instruista Reino Contigio de Sudamérica. Sudamérica. Oh. Yes. Não me esperas que sucesse. Me deseja sucesso na TV. diz